Fala pessoal do Rio Grande do Sul, Beto Carvalho, diretamente aqui do Grão Aleia Resort, em Maui, Nova Havaí. Eu acabei de fechar de confirmar uma data com o Leandro Fonseca em Passo Fundo. Então se você mora nessa região, ou conhece pessoas nessa região, ou tem é, pessoas do seu grupo nessa região... Convida todo mundo, começa a promover agora. Lembre-se, o segredo do nosso negócio é aproveitar o próximo evento de trampolim para o próximo evento. E você tem um evento em mente agora, dia 7, 8 de abril, a nossa mega aniversário de Junés no Rio de Janeiro e você já tem que começar a promover isso agora. Então, utilize esse evento para que você expanda o teu negócio e chegue preparado no aniversário da Junés. Te vejo em passo fundo. Valeu!